Olá, sejam bem-vindos aos dias de bricolagem do Leroy Merlin. O meu nome é Marta Marques e hoje estou na companhia do Sérgio Dalla Pajarita, que nos vai ensinar a utilizar resina epóxi para embelezarmos os móveis lá de casa. Sérgio, bem-vindo e obrigada por estares aqui connosco hoje. Obrigado, Marta. É um prazer poder estar aqui e apresentar um bocadinho do nosso produto e falarmos um bocadinho dele, das características, de como é que o podemos usar e quais são as melhores condições para o usarmos. Sérgio, já agora, o que é que é a resina epóxi? Uh, nós podemos dizer que a resina epóxi é um verniz é um incolor uh, de componente, como podes ver aqui pela, pela embalagem. Tem o componente A e o componente B, sendo que o componente B é um endurecedor. Quando misturado na proporção de 2 por um, conseguimos um acabamento final muito brilhante, cristalino e de elevada dureza. Tem uma infinidade de aplicações e é multi-superfícies. Se quisermos utilizar o produto por completo, basta misturar o conteúdo das duas embalagens e temos a, a mistura perfeita. Okay. No caso é sempre, se não quisermos utilizar ou se não precisamos utilizar, porque eu, há um conselho que dou, tentem utilizar sempre a quantidade que vão usar. Tudo que seja sobra é desperdício, porque ao fim de 15, 20 minutos o produto começa a endurecer e é, este, resulta em perdas. Ok, Sérgio, já escolhemos neste caso a peça que vamos utilizar para embolsar com a resina epóxi, mas quais são os cuidados que nós temos que ter com a nossa peça? Neste caso temos aqui um tampo de uma mesa que lhe vamos dar uma nova vida. O importante neste caso é ter limpa e desengordurada. E já que neste caso vamos utilizar, vamos utilizar uma das técnicas de, de, de aplicar a resina vai ser verter. Basicamente nós vamos fazer a mistura e verter para aqui, com bem que a superfície onde está esteja nivelada, a resina é auto nivelante. Um bem que seja nivelado, que é para a resina espalhar uh, igual, uniforme por toda a superfície. De igual forma, perante, uh, sobre a peça que nós temos. Exatamente. Ok, neste momento nós temos aqui algum paninho para limpar a nossa peça. Sim, podemos passar Passamos aqui um para pano. tirar alguma poeira que esteja aqui. Ok, preparamos a peça. A partir daí temos... Eu vou colocá-la aqui de lado para nós conseguirmos fazer então a nossa mistura. Podemos um... fazer num recipiente qualquer. Podemos utilizar vários tipos de recipientes, no caso tem que ter atenção que depois de se utilizar ou se limpava logo ou então o recipiente a utilizar é para deitar fora, por isso é no bicho. caso nós vamos utilizar um fundo de garrafa, é um aproveitamento, depois a partir daqui o mais importante é a mistura. A mistura que tem que ser feita sempre ah, tá de 2 por um. tá bem? O ideal, nós podemos utilizar uma balança de casa, de precisão, colocar e juntar as duas situações. Ou então podemos colocar na embalagem, fazemos uma medição. No caso podemos medir aqui, vou pedir aqui a tua ajuda. Espera. Nós podemos colocar aqui. Portanto, com a ajuda de uma caneta, fazemos a marcação com fazemos, uma dita métrica. Exatamente, fazemos a marcação. Por exemplo, neste caso, vamos utilizar 6 e colocamos metade 9 do endurecedor. Ok. Pronto. Okay. Primeira situação, Vamos abrir. Vamos. Portanto, nesta embalagem, utilizamos duas destas, certo? Nesta embalagem, nesta embalagem vamos utilizar uma parte desta e metade do endurecedor. Então, podemos okay. utilizar outra lata para esta. Exatamente. Eu vou já colocar aí. Já... Eu tu is abrindo, assim Muito quando abrires uma eu começo já a misturar e depois okay. tu fazes essa. Muito bem. Agora, aqui está. Para abrir a lata utilizamos um.. a um, abre latas, uhum. uh, neste caso vamos utilizar uma chave de fendas, dá perfeitamente bom o efeito. Ok. Não há qualquer problema se entrar as mãos em contato com o produto. Uh, Vai-te ficar um bocado pegajoso, mas.. Facilmente num, sai num com a banana. Água. Água, água, sabão e, e, e sai. É só misturar aqui para dentro? É só misturar. Tens aqui a marquinha, utilizas, podes virar a, a, a resina já até, a, até à marca. Até à primeira marca, e Exatamente, certo? enquanto eu vou abrindo aqui isto. Quando chegares à primeira marca, paras. Tá feito. Ok. Agora colocas o endurecedor. Até à segunda marca, correto? Exatamente. É uma forma prática de se fazer a, a mistura. Muito bem. Não é muita a diferença, mas os tons são diferentes de um e do outro, ok? Muito importante. E aqui sim, aqui sim acontecem erros, porque das duas ou mexem muito ou não fazem a mistura correta e depois os acabamentos não são o que os esperado, e cria algumas ilusões e frustrações. Porque Se nós não misturarmos corretamente todo o produto, aquela dureza que nós queremos no produto final uh, não acontece e às vezes pode ficar com um aspecto um bocado... Qual é a melhor de, forma de, de mexer, Sérgio? Uh, Olhe, no mínimo dois minutos aqui neste, neste, neste, okay, nesta mais, nesta tarefa. Mais depressa. Uh, não combina de, de, de forma constante. Não convém que seja muito muito rápido porque depois pode começar a criar muitas bolhas de ar. Okay. E quanto menos bolhas de ar, Ela tem uma característica que as bolhas de ar quando quando aparecem ela tem uma, a nossa resina faz com que elas venham à superfície e desapareçam. No entanto, se mexermos demasiado uh, pode acontecer. Se por acaso ao fazermos o trabalho temos muitas bolhas de ar, podemos utilizar calor, uma fonte de calor, para fazer com que o ar suba e desapareça a bolha, ou então até com o próprio um alfinetinho, vamos, vamos lá e furamos a, a, as, bolhas. as bolhas. Creio que o produto já está uniforme, é uma questão de verter nos para o tampo que nós queremos fazer. Neste caso ah. vamos utilizar, uh, vamos, vamos verter, vamos trazer para aqui o tampo e, marta, podes verter à vontade, tu vais ver como é que é o produto vai, vai se Espalhando. Posso verter, okay. de certeza? Podes verter. Posso. Podes verter à vontade. No não meio, há to... convém ir espalhando. Não, não, podes verter onde estiveres e ele, ele, vai, ele vai se espalhando. Alto a nível Exatamente, sozinha, não, ele vai se espalhando. ele tem aqui algumas bolhinhas, estas bolhas de ar têm tem tendência a desaparecer. Nós vamos fazer com umas folhas, mas podíamos, por exemplo, pintar o fundo, fazer um efeito murmuriado com o Puring, pintar o fundo, pôr, pôr um fototransfer, pôr um, seja o que for, e depois cobrir com a resina. Pronto, vamos agora verter a segunda. Temos aqui o produto, como podes reparar, não fizemos nada, e ele já está praticamente nivelado. Muito bem. Uh, e agora, o que é que nós podemos começar a fazer? Com Vamos decorar com umas folhas secas. Mas podíamos decorar com... O... Com o que tu quiseres. Com o que Des... nós quisermos, Exatamente. É? Neste caso, temos aqui umas folhas e se reparares elas têm em alguma dimensão. Vamos amassá-las um bocadinho, mas o efeito é mesmo esse. É para lhe dar camada e com a dimensão depois dar um efeito um bocadinho de 3D. Okay. E a ideia é esta. Uh, aqui é a... Pode-se utilizar a espátula para ir mergulhando o produto... O... A folha... Vão ficar aqui algumas peças, algumas partes em que se vão ficar à superfície. Uhum. Nós vamos deixar secar e depois aplicarmos uma segunda e então fica, ficará fica tudo, tudo uniforme. Certinho. Já que isto é uma, é uma mesa, será utilizado como uma mesa de apoio, como bem que não tenha saliências. Então, Sérgio, se calhar podemos ver já a nossa peça final depois do tempo de secagem. Podemos fazer exatamente isso. Ok? Vamos afastar esta para o lado. lado e vamos checar uma peça com, com a cura já feita. Como podes ver, super resistente, super cristalino. E fica mesmo com um efeito e, de vidro. E, efeito de vidro, exatamente. E foi uma é. peça personalizada por nós. Por nós Se quisesses colocar aqui mais alguma camada, podes. Uh... Se ficar com riscos podemos fazer então o polimento? Okay. Exatamente. Uma pergunta que colocam muito quando falamos em camadas. Uh, qual é o máximo da espessura que se pode utilizar? Eu aconselho sempre o máximo de centímetro em centímetro. Depois podemos fazer um, dois, três, quatro, cinco centímetros para cima. Mas ir fazendo. Mas ir fazendo. Dar a primeira camada de um centímetro, deixar secar, segunda de um centímetro. Podes ver na lateral que não se vai ver as uniões entre camadas. Sérgio, obrigada. Obrigada por todas Nada. as explicações e por teres trazido esta peça tão única. Obrigada a vocês que nos estiveram a acompanhar neste vídeo. Esperemos que se tenham sentido inspirados e que façam muitos projetos agora nas vossas casas com este produto que tivemos a falar da resina Epoxy. Já sabem, este produto podem encontrar nas nossas lojas ou no nosso site é esta lata que nós mostramos tem 750 ml, mas também conseguem encontrar com 1,5 litro. Obrigada, continua a acompanhar-nos nos dias de Bricolage e até à próxima.